Olá, meu nome é Davi e esse é um diário de um TDAH. Nesse vídeo eu vou falar sobre um texto que eu escrevi tem um tempo já e esse texto foi mais um desabafo de certos acontecimentos é, e nele eu tentei falar certas coisas que eu sinto com o TDAH e que eu sei que muitos outros sentem. Como eu disse no primeiro vídeo, eu não vou tentar falar sobre por todos os terias Mas eu sei que muitas coisas que eu passo E muitas coisas que eu sinto Outros sentem tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o texto é... Chegou a ocorrer duas versões desse texto Porque, explicando melhor o que aconteceu Eu escrevi esse texto direcionado por um grupo de pessoas E eu senti que aquele texto Estava bom o suficiente para eu tornar público então, eu editei uma pequena parte e eu compartilhei no meu Facebook. Depois, a minha irmã ela editou esse texto e acabou tendo duas versões. Por que duas versões? Porque a versão dita original ela foi escrita com uma estrutura. E eu percebi que existe uma certa tendência de quem tem déficit de atenção a escrever uma estrutura diferente de quem não tem. A gente, por exemplo, evita parágrafos maiores do que quatro, cinco linhas. Tende a usar muitos pontos, finais inclusive, vírgulas, porque a gente tenta deixar as sentenças menores possíveis. É, parágrafos muito, muito longos, ele fica indigesto. A gente consegue até ter um texto longo, desde que eles sejam parágrafos curtos, geralmente organizados por uma lógica interna, né? A gente tenta juntar no parágrafo mais o conceito de conteúdo do que qualquer outra norma linguística. E quando ela fez essas decisões, ela fez por uma forma mais confortável para uma pessoa que não tenha. Quando foi passar para um outro TDA, para uma outra TDAH, ela notou isso. Ela falou que a versão que eu tinha passado primeiro, que não tinha edição, estava mais confortável. Eu vou deixar as duas versões aqui embaixo. E. para vocês até compararem e entenderem o que eu estou falando. A versão que eu vou ler aqui agora, eu vou, na verdade, olhar como base para comentar, é a versão original. Tá? Então, eu começo aqui falando. É... Justamente o que eu falo pra vocês, que é uma reflexão minha, tá, e para você concluir o que você quiser. eu Primeira coisa que eu falo aqui, eu tô hoje um tempo lendo o texto, é tem um tempo que eu não leio. Eu começo falando, né, que ele é um transtorno extremamente amplo, ele nos afeta profissionalmente, socialmente e basicamente afeta cada pedaço das nossas vidas. Ele faz com que tomemos atitudes por impulso, mesmo que não tenhamos a perfeita intenção daquilo. Na verdade, vou só ajustar um pouquinho para olhar mais para a câmera. O impulso às vezes é tão forte, tão esmagador, que mesmo que parte nossa tenha consciência que devemos evitar aquela ação, acabamos fazendo para não... para nos arrependermos ao final do dia. É, tá. Então, o que eu posso dizer sobre essas duas... esses dois... Esses dois parágrafos de sentenças. A primeira é que, de fato, quando se houve transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, as pessoas geralmente pensam duas coisas. Uma, se você tem déficit de atenção, você é distraído. No máximo atrapalhado. Ah, vive com a cabeça na lua. E se tem hiperatividade, você é agitado. É muito mais amplo do que isso. Na verdade, inclusive, a palavra déficit de atenção é um pouquinho errônea. A gente não tem exatamente déficit de atenção. O que a gente tem é um foco muito distribuído. É... De algumas pesquisas que eu vi, na verdade diz que a gente tem um problema em relação ao controle. A gente tem um problema no córtex frontal, se não me engano, que tem diversas reduções. Ele tem uma espessura menor E esse córtex Ele tem muito a ver com autocontrole Com automotivação Não fala Exatamente, precisamente Diretamente do foco tá? Então, que a gente é, Não tem atenção Ele quer dizer, não fala de atenção, ele fala de foco Sabe é, O que acontece Quando uma pessoa que não tem TDA Ela vê alguma coisa no fundo por exemplo, você está conversando com alguém, conversando com uma pessoa na posição de vocês, mas aqui atrás, no meu caso aqui na minha parede, que não tem nada de interessante, mas eu estou olhando, no caso, uma rua, por exemplo. E passa um carro que eu acho interessante. No meio da conversa, eu posso distar da conversa, né? minha mente, a gente vai distar um pouco, você vai perceber isso. E eu vou pensar no carro, eu posso pensar em outras coisas e... É possível até que do nada eu corte a conversa e puxe o assunto do carro que eu vi, onde é até uma coisa mais distante. Eu penso no carro, eu penso em corrida, eu penso em, sei lá, corrida maluca, e eu lembro de um desenho antigo, e aí vai indo nessa sequência. Então, o déficit de atenção ocorre pela falta de controle do foco mais do que uma baixa capacidade de atenção. Uma das provas disso que ocorre é o hiperfoco que quando uma coisa puxa muito o interesse de alguém que tem um TDAH, ela pode entrar num estado chamado de hiperfo, onde ao invés de ele não conseguir focar naquilo, ele só consegue focar naquilo. É muito comum acontecer <risos> com jogos. Porque bom, jogos são feitos para prender a sua atenção. E quando isso ocorre com um TDA, ele pode ficar duas, três mais horas. Fazendo aquela tarefa sem nem perceber o que ela está fazendo, sem perceber o que está correndo à volta, e às vezes parece que ele nem está naquele mundo, ele só está no mundo daquilo. Eu, como desenvolvedor, às vezes acontece quando estou programando, mas não é sempre. Devido a isso, também a nossa produtividade é muito instável. Às vezes você vai ter um dia que a gente não produz nada, aí a gente vai ter um dia que a gente produz muito. Seguido, né? Porque, por exemplo, quando você fala, ah, eu trabalho seis horas por dia, ninguém, ou quase ninguém, trabalha literalmente seis horas. Você separa seis horas para o seu trabalho, mas você vai dar essas descansadas, tá? você vai ter todas essas questões pontuais. Eu já trabalhei, por exemplo, programando três, quatro horas, quase quatro horas seguidas. E eu sou Seguido, eu quero dizer, sem respirar, praticamente. Eu não fiz mais nada e quando eu percebi, eu já tinha feito três horas. E teve dias que eu não fiz nada. É... Por que eu estou dizendo isso? Porque como a gente tem essas questões, você vai tendo questões secundárias, não só porque, como é um transtorno, na verdade, de autocontrole e de automotivação, você vai afetar sua vida social, você vai afetar sua saúde, se às vezes você vai deixar as sua saúde de lado. Você vai evitar a sua rotina básica. Coisas como arrumar a casa. Sabe? Você vai afetar muita coisa na sua vida. Vai afetar seu trabalho. Eu considero que afeta praticamente todas as esferas da minha vida. E eu acho que muitos TDAs concordariam com isso. Você é... lembrando, esse texto... Ele foi feito, escrito... Pensando principalmente em quem não tem ideia de atenção. Mas é muito útil para pessoas que tenham se identificado com pontos. E para quem não sabe que tem, às vezes perceber que talvez tenha. Né? Então, voltando à questão. Eu tenho então, essa questão de afetar muito amplamente. E é isso que eu quero dizer. Sobre o impulso, é, é muito complicado. Assim, existem certos comportamentos que eu tenho... Que eu sei o que vai acontecer, que eu sei como eu vou agir, mas que se eu não tentar contornar antes de chegar no ponto chave que vai ativar aquele gatilho de comportamento, eu não vou poder evitar, é simples, eu não vou conseguir impedir. E não é algo tipo, ah, vontade, a ah, força de vontade, ou até vou entrar nesse ponto muito mais detalhadamente em outro vídeo, mas um pouco mais à frente eu vou falar sobre isso. Não dá, é muito difícil. Uh, com os medicamentos como a Ritalina, você até consegue fazer isso melhor, mas é difícil. E às vezes nem a Ritalina não dá vazão. Se você estiver muito estável emocionalmente, não vai funcionar. A Ritalina não vai dar vazão. Então, tem isso também, tem o nosso estado emocional, porque o estado emocional já afeta as pessoas normalmente. Né? Você está muito desanimado, muito triste, muito preocupado. Seu foco vai começar a ficar disperso. Se o nosso foco já é disperso, ele fica mais disperso. Tá? Então, é essa questão. O impulso de um déficit de atenção não é um impulso normal, entre aspas. É um impulso muito forte. E é um impulso, inclusive, que se você negar, você vai gerar um angústia. Como até digo na próxima linha, né? rejeitar esse impulso muitas vezes gera uma imensa angústia na gente, é muito difícil lutar contra ela. E quando você vai ter um impulso, muitas vezes você já sabe dessa angústia e você acaba sendo obrigado a aceitar. Eu, por exemplo, com... jogo muitos esses impulsos em comida, por exemplo. Outra reação que eu tenho, que eu não sei que eu sei que eu tenho dificuldade de controlar é a explosão de raiva. E não está nesse texto, mas eu até talvez comente um pouco, acho que não tá sobre a questão da, da, da emoção. Tá? Que, como eu falei, não é amplo, né? é amplo. É porque, na verdade, estão descobrindo, isso eu vi numa uma palestra recente, né? que está até tendo agora, no Academia do TDAH, é que estão descobrindo que o cérebro do TDAH não é só no corte frontal, afeta outras regiões como a da estabilidade emocional. Então, estabilidade emocional não é só um, um bônus. Não é uma co uma que você talvez valha sobre isso. Os TDAHs têm tendência a ter outros transtornos. É, é possível que a estabilidade emocional, aparentemente, seja algo de base. Tá? E aí eu vou ler algumas outras linhas que eu já meio que falei. Ele faz com que a gente não consiga agir ou andar pra frente. Isso a gente procrastina muito. O projeto que eu falei no primeiro vídeo é um jogo que eu estou tentando desenvolver há mais de seis meses. E que eu sei que a maioria das pessoas que desenvolvem jogos, mesmo iniciante, teria terminado em um ou dois meses. Eu já fico uma semana sem desenvolver. e Não é o que eu quero. E eu fiz, comecei a fazer esse jogo para combater um período de depressão que eu tive Que eu ainda, de certa forma, estou tendo e tratando Justamente porque Quando eu fiz 30 anos, eu percebi que eu não tinha dado muitos passos Ou praticamente nenhum passo na minha vida Essas coisas mais uh, Complexas Eu vou falar em vídeos Principalmente essas coisas pessoais, experiências minhas Falarei em outros vídeos mais à frente Mas É essa questão uh, E não o esforço que vai fazer que vai resolver, pois essa energia é exatamente que nos falsa. Força. força, vontade e foco são coisas praticamente alienígenas pra gente. Como eu falei, o TDAH ele tem uma dificuldade imensa de ter força de vontade, de ter automotivação. Isso é uma característica de base também. E eu vou até filosofar sobre isso também. Muitas coisas que eu tô falando eu vou fazer vídeos mais dedicados. Mas... Isso é uma das coisas dolorosas, sabe? A sociedade hoje em dia é muito movida à força de vontade. Pega, se quiser pausar até, você pega procura histórias de sucesso. E conta quantas vezes você vai ouvir a palavra força de vontade, motivação, foco. Você vai ouvir muitas vezes. Dedicação é uma coisa que a gente consegue dependendo do caso mas é difícil a única coisa que a gente realmente pode dizer que muito TDAH tem é a resiliência porque devido ao TDAH a gente cai muito então a gente tem que levantar muito e aí eu coisas que eu já falei né ela afeta a nossa saúde a nossa emocional a nossa segurança mas o pior não é isso o pior é a imensa falta de compreensão que recebemos e é por isso que eu comecei a escrever esse texto e é uma das razões que eu estou fazendo esse canal. O que dói mais é você dar seu 100% ele não ser suficiente, com pessoas dizendo que você não se esforça. Quando você vê um TDAH parado, parado mesmo, aí você fala, você não está fazendo nada, você não está se esforçando, ali dentro da mente dele ele está lutando para tentar levantar e fazer algo. E às vezes ele está falhando e isso dói mas no outro dia ele vai continuar, mas não se engane ele está tentando, porque para ter uma vida normal a gente tem que se esforçar e para você ter uma rotina você tem que se esforçar, para você ter uma rotina comum de arrumar a casa você tem que se esforçar, é complicado. O que dá mais é você ser movido pelo impulso e ninguém entender isso, como se fosse fácil conter esses impulsos, como se fosse responsável e maturo. O que dói mais é você cometer erros devido à sua estabilidade emocional, impossibilidade e toda a de coisas e não ter credibilidade sobre esse arrependimento. O TDA se arrepende muito. Essa é uma diferença crucial entre alguém que não está interessado em fazer algo e um TDA. Naquele dia, naquele momento, a gente fica sem energia de fazer e parece realmente que a gente não está com vontade. Mas no final do dia você vai sentir o arrependimento, e essa é uma diferença crucial. Quem não quer fazer, quem não quer ir pro trabalho e fazer o trabalho direito, por exemplo, está se lixando pro trabalho, está se lixando para arrumar uma casa, a casa, as pessoas não, não sentem arrependimento, elas não vão sentir uma dor porque não conseguiu fazer. Mas a gente sente, é muito comum. E aí é o que eu falo agora, né? arrependimento é um sentimento rotineiro na gente. Nós arrependemos de não agir, nos arrependemos de não conseguir controlar nossas vidas e nossas emoções. Na maioria das vezes esse arrependimento é doloroso. sofremos intensamente com reje rejeições e frustrações. Ocorre praticamente uma fobia e frustração na gente. Isso é uma coisa que eu já conversei com alguns e eles concordaram. A gente tem medo de se frustrar e isso explica outras questões. Enfim, o TDAH é um transtorno muito mais amplo do que as pessoas acreditam saber que causa sofrimento constante, rejeições constantes, julgamentos constantes, fracassos constantes. Mas ao mesmo tempo, sequer aceitam nossa existência. Somos rejeitados até mesmo por grupos de médicos, principalmente se for adulto. Existem muitos médicos, psiquiatras, neurologistas, especialistas, que negam a existência de TDAH na vida adulta, como se essa modificação cerebral da gente magicamente se sumisse mas o que acontece é que muitos criam mecanismos para reduzir o impacto. Você não deixa de ser TDH. Bom, é isso. Muitos dos assuntos aqui que eu falei nesse texto. Acho interessante eu fazer vídeos futuramente. Vou espalhar para não acumular para mim conteúdo. Tá, mas tem aqui já várias coisas interessantes para falar vídeos sobre o que a gente passa. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Ele acabou sendo... Provavelmente mais longo do que eu esperava Mas justamente porque é um vídeo Inicial e é um vídeo sobre um texto Que eu acho que foi importante pra mim Principalmente para iniciar essa motivação De começar a tentar falar sobre TDA De começar a tentar ajudar os TDAs Quero deixar um ponto adicional aqui Eu considero que eu tenho uma certa Facilidade de conversar com as pessoas tá? Sobre os problemas Então Se você tem TDAH Tá vendo esse vídeo Se você sentir que precisa conversar com alguém Você não sabe alguém para conversar Sobre o que você tá passando com o TDAH Sobre algo que alguém te fez Pode me contatar tá? Eu vou Deixar meu Facebook aqui embaixo Você pode me adicionar ou mandar um e-mail pelo e E eu vou tentar responder e conversar dentro da medida do possível. Obrigado por assistir.